Quanto é o ACUS das suas operações, Bruno? Não, depende. Eu tenho ACOS de 17, a gente tem campanha que tem ACOS de 7, mas normalmente é ACOS de 7, 8, são em campanhas que já estão em rentabilidade, tá? Dificilmente uma campanha que você está querendo acelerar a venda daquele produto. Normalmente são para os produtos mais campeões de venda. Ah, le, mas eu tenho um produto que eu acabei de começar a fazer e está dando ACOS de 7. Então significa que você está errado. Não, tá? Por quê? Isso aí eu ouvi do próprio Ciro, né? O Ciro não tá mais no Mercado Livre, que era o diretor de ads aqui do Meli, né? Ele, ele foi para o desafio aí, mas agora tá o Rafa lá no lugar dele também, um cara competente pra caramba, participou com a gente do evento da Mery Cidade. Mas uma vez eu tava falando com ele, junto com um cliente, amigo nosso, tal, e ele investe, esse, esse amigo nosso já investe, que é cliente nosso, investe 150 mil por mês. E aí ele falou assim: Ah, mas meu ACUS tá lá, 5,5, acho que tá o arco dele. E vocês estão querendo que eu bote mais dinheiro, mas aí meu aco sobe e tal. Ele falou, Ó, você está com um ACUS de 5,5 e ainda tem mercado para ser dominado, você está perdendo venda. Então, eu não busco ter um ACUS extremamente, é, um extremamente baixinho. O que eu busco é ficar dentro do meu percentual de investimento comparado com o todo do meu faturamento. Tá? Então, se eu coloquei para investir 3%, ah, 3% representa... Uh, 100 mil reais, eu, vamos pegar um número mais sozinho, representa 3 mil reais. Dependente do meu acos, se eu estiver gastando os 3 mil reais, eu vou jogar esse jogo. E aí eu vou buscando otimizar naturalmente, eu vou buscando entender, eu vou buscando tirar um anúncio que realmente não está performando, eu vou buscando em uma análise tirar um produto que acaba não tendo uma. Que a gente acaba não tendo, que acaba comendo o orçamento inteiro, principalmente quando você tem um orçamento baixinho, né? Quando você está gastando ali 100 reais no dia. Dependendo do produto, vai ter produto que vai comer 70, 80 reais daquele teu orçamento e não vai vender nada. Cara, eu deixo ali um, dois, três dias no máximo, dependendo do caso, eu tiro ele. E aí eu tenho que analisar. Não, ele está gastando tudo, mas ele está vendendo, está compensando. Então, às vezes, eu isolo esse produto numa campanha individual, às vezes, eu faço alguma mudança nesse sentido. Tá, então, isso daí é importante para a gente poder ponderar e tomar, é, e tomar uma decisão. Acho que é trabalhar com um pouco mais de liberdade. Quando a gente trabalha só baseado no Acus, você está pausando o campanha o tempo todo. Você está mudando o campanha o tempo todo. E aí também você não dá tempo para o robô pensar. né Você não dá tempo para o robôzinho do Meli poder posicionar ou de qualquer marketplace. Tá? Ele precisa entregar fazendo teste de amostragem. Ele precisa entender para quem está convertendo para ele poder fazer, tá? Então, esse é um ponto importante ali dentro. Importância da análise de mercado é o que eu acabei de falar, tá? A análise de mercado é o que me guia. Se compensa colocar um produto no Ads para poder acelerar, se não compensa. Eu sou guiado pela análise de mercado, tá bom? Se eu já tô no resultado máximo que existe no mercado daquele produto, ou se ainda existe mais 500 mil, 1 milhão de reais de mercado sendo vendido pelos meus concorrentes. Ao mesmo tempo, se eu não estiver analisando só o mercado da minha marca, mas eu estiver analisando o mercado de marcas concorrentes. Em cosmética, a gente tem muito isso. Uma marca lança uma coisa, todas se copiam. E aí, de uma marca, às vezes ela se posiciona mais. Às vezes é a marca que eu tenho, às vezes não é. Mas eu uso ads também para buscar resultados de busca em opções a quais eu não estou bem posicionado, as quais muitas vezes nem pertencem à, à minha marca, a marca que eu trabalho. Tá? Então, isso também pode ser feito.